Boa tarde amigos, eu sou Maurício Mocó, hoje vamos fazer um vídeo aqui da uma demonstração das antenas essa aqui é a, é a antena número 2 é uma antena que, que comercializa, que é para ouro, cobre e, e também pode ser usada para o comando de voz é uma das que mais vende. então é uma excelente antena, então, é muito bonita essa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 ela tá pronta para fazer pesquisa então aqui é a posição dela ela está pronta aqui ó. é uma antena muito boa para ouro diamante coisa enterrado guardado é uma antena excelente aí os amigos que tiver interesse aí nesse tipo de produto a descrição está embaixo do vídeo e esse vídeo é mais menos para fazer a demonstração dela ela encolhe você deixa só o tubinho você deixa ela reta aqui ó você só pega lá em cima que ela vem colendo e está toda dentro do tubo você pega o tampão tampa a tampa a ponta da antena então é um tubo quem olha assim é um tubo de metal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 E essas daqui você pode carregar ela no bolso. Você vai ela é pouco maior do que a mão, então você pode carregar ela dentro do bolso. no bolso da cara, e carrega Essas daqui também, ela desmonta as partes de cima, as antenas saem também. E fica fácil para carregar também. Tem umas antenas muito bonitas. Aí o amigo que tiver interesse aí, a descrição tem embaixo do vídeo aí, é só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 ali já tá cruzando porque tem latão embaixo então é pediu o pessoal aí para se inscrever no canal dá uma força para o canal crescer logo quando tiver 5 mil nós vamos fazer um sorteio de um par de lariônica e também mais umas coisas amanhã vai ter uma live às 5 horas então é pessoal aí amanhã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 e às vezes se você misturar muito elas não ficam muito boas então é vai, vai fazer as varas procurar fazer por exemplo se é latão só é latão se é pobre só é pobre hoje nosso vídeo hoje vai ser um vídeo meio curtinho porque é mais mesmo uma demonstração dessas dessa varas